Outra vez, tudo de novo. Qual é o nome completo da senhora? Lourdes Aurélio Martins. Quantos anos a senhora tem, dona Lourdes? 79. E a senhora nasceu aqui em Búzios? Em Búzios, lá na Praia dos Ossos. O que, que era a Praia dos Ossos na época? Era porque encalhava muita baleia, então o pessoal pegava e enterrava na praia, porque não tinha outro lugar para colocar. Então botaram o nome praia dos ossos, porque só ficava os ossos, e a senhora nasceu lá? Nasci lá. E seu pai? Meu pai também era pescador, era de lá também. E sua avó? Minha avó também era de lá também de Búcio, de lá da praia. Todo mundo? Todo mundo. Nascemos, criamos, tudo ali. E vocês viviam de quê? Olha, nós vivíamos mais comendo peixe, porque era só o que tinha em Búcio. Meu pai cercava, a gente ia pegar o peixe para almoçar, para jantar. Era só peixe. E o resto da comida? O resto da comida era arroz e feijão. Nem todo dia tinha arroz, porque não tinha mercado em busca Não tinha padaria, não tinha sobe, não tinha nada. Era só peixe. Por isso que o buziano é forte? Porque a primeira alimentação da gente era peixe. E o peixe a gente ia pegar na praia vivo assim, ó. Pegava e trazia para casa, né? Pra esperar um pra gente limpar para comer. E como é que fazia para ganhar dinheiro para comprar roupa, Olha, o arroz, feijão? Meu pai era pescador, ele matava o peixe e vendia. Vendia para uma casa que se chamava... Uma casa para escalar o peixe para vender para fora. Então a gente escalava o peixe, lavava na praia e salgava, para depois parecer um comprador para levar o peixe. Mas era aquele preço que não tinha valor o peixe. tempo. Ninguém dava valor, porque era uma coisa demais que tinha uso. A gente enjoava de comer o peixe. Enquanto que em outros lugares as pessoas não tinham não peixe? Tinha, e lá tinha demais. Tá? E roupa? Como, a senhora estava contando, como é que foi a história? Olha, a roupa foi assim, nós era tudo mocinha já. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Daí eu fiquei sozinha para trabalhar para mim, porque eu já era moça, queria estar igual as outras. Aí nós começamos a escalar peixe e a juntar o dinheiro para a gente ir para Cabo Frio comprar roupa. Nós fomos para Cabo Frio a pé. Quando chegou 8 horas da manhã, nós já estávamos na ponte esperando as lojas abrir. Saíram que horas daqui? Ah, saímos daqui umas quatro horas da manhã. Caminharam quatro horas. Vamos mais para cá? Ah, ele traz aqui. vai dar. Foi nada. Dona Rudé, quantas meninas foram lá comprar as roupas e Fomos cinco para Cabo Primo. Todo mundo foi para comprar roupa para festa. E, ca, e calçado, que aqui também não tinha nada. Não tinha uma loja, não tinha uma sapataria, não tinha nada. O uso era só praia e peixe. Tá? Então a gente tinha que estar tá bonitinha, porque chegava muito navios. O pessoal saltava para fazer, para ver a festa, e nós tínhamos que se apresentar porque era do lugar, as Pe moças do lugar. Festa de Santana? É a festa de Santana, ela é a padroeira de Búzio. Então, todo ano, todo 26 de julho, é, comemora a festa. Aí faz a festa, levam banda de música agora, naquele tempo não tinha. Não tinha nada, era só o mesmo pessoal da, que gostava de assistir a missa pelo um padre que apareceu, que também não tinha. Não tinha nada, Búcio não tinha nada. Depois que foi aumentando. Escola, como é que estudava? Tinha, tinha uma professora e um professor em Manguinhos. De Manguinhos se chamava Maneto E daqui de Búzios se chamava Xixica. Era uma professora que dava aula para os alunos de bus. Muito estudava e muito não estudava. E quantas pessoas tinham bus nessa época? Ah, nessa época tinha, não tinha muita gente, não, era pouca gente. Porque os pessoal de idade não saíam, era só dentro de casa. A gente que saía para pegar água, para fazer lenha, mas vinha de bote. O que é bote? Vinha uma irmã remando a gente ia pegar água aqui no canto. Na praia do canto, um poço que chamava Poço do filé Ficou esse moço que fez o poço. Então a gente vinha, pegava a água. Minha irmã ia remando e a água dentro de um latão e dentro do bote. Quantos irmãos a senhora tinha? Eu tinha, nesse tempo, eram um, uns um oito porque minha mãe teve mais filha mulher do que homem. E qual era a brincadeira que vocês tinham, era? A gente fazia fogueira na frente da casa. Tinha uma irmã que batia muito bem na lata. Pegava um pedaço de pau e ia fazendo samba, cantando, para a gente se divertir ali. não tinha? Não. Porque não tinha nada. Isso foi em que ano, dona Lula? Agora estamos... Já faz muitos anos e eu não lembro. 79... a senhora tinha 13 anos, né? 79... Menos 57... Anos... Década de 40. Ah, é, por aí assim. Não tinha nada em busca. Tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Tinha uma padaria para a gente comer um pão, a gente tomava café, minha mãe cozinhava batata, batata doce para a gente tomar café, aí sim. Isso que era a alimentação da gente. E criava galinha? Criava galinha, a gente comia os ovos da galinha. Lá um dia ela mandava matar uma galinha para a gente comer. Não era sempre, por causa dos ovos que a gente tinha que é juntar, né? E foi assim a nossa vida. A senhora tem saudades? Eu tenho, porque naquele tempo eu... era um tempo bom, um tempo calmo, entendeu? Hoje, se ver a violência, né? Cada lugar é uma coisa. E aqui em Guzo, foi melhorando muito por causa do turismo que foi aparecendo em Búzio. Aí foi voltando um para o outro como era Bússia, tinha muita praia, muito bom, não tinha maldade. Hoje o senhor sabe que a maldade é grande, não é? Então nós fomos criando, fomos criando assim. Eu queria que a senhora me contasse como é que foi a chegada dos turistas aqui, dos veranistas. Olha. O que eu lembro bem é um tal de Doutor Bento Ribeiro. Foi ele que apareceu, não foi aqui no centro, em Mandinhos. Ele mandou logo fazer a estrada da Asa, que não tinha. Eles tinham que dar a volta do Cabo Frio para chegar no Manguinhos. Então ele chegou, viu aquelas praias todas, veio a bunda, viu como era bom, mandou abrir uma estrada. É verdade que ele veio à procura do filho dele? É, disso. E o que filho é. fugiu de casa, veio pegar a praia aqui. Ele veio atrás, né? Chegou aqui, ele conheceu o Búcio. Gostou de Búcio, aí foi melhorando. Ele mandou fazer a estrada que vinha de São Pedro pela raça, chegava um busso. E daí ficou. Colocou o aeroporto aqui? Tudo, tudo ele foi mandando fazer o Búcio. Como é que foi a chegada do automóvel aqui, dos aviões? Olha, quando a gente via um avião, a gente corria com medo, porque nunca vi. Aí, quando apareceu um tal de Zeppelin, viu falar lá nesse avião? Passava lá pela Ilha Feia, a gente corria para ir ver. Quando ele ia embora, a gente corria para dentro. Aí chegavam os navios, então sentia muita luz de noite, a gente aí aproveitava e ia brincar na frente de casa. Ia dançar, ia cantar, coisa que a gente tava estava aprendendo ainda o que era a vida. E o e automóvel tinha? A automóvel não. Meu cunhado botou um, um ônibus, só ia duas vezes para Cabo Pio, em dois horários, de manhã e de tarde o cunhado chamava Chit e ele que inventou esse ônibus o povo aqui de Búzio em Cabo Frio porque aqui não tinha nada E, o, e como é que foi a chegada do automóvel aqui? Ah, quando chegou a gente ficou com medo quem era que estava no carro, a gente não podia Aí mamãe dizia assim, olha, cuidado com esses carros quando chegarem aí de não carregar vocês, hein? que a gente era tudo moça, tudo nova Aí a gente dizia, não, mamãe, nós não vamos chegar perto do carro. Nós só vamos ver o carro como é o carro. E como é que era namorar nessa época? Ah, namorar no escuro, né? Porque não tinha luz, tinha horário para a gente namorar. Dez horas a gente tinha que estar em casa, todo mundo para dormir. Mas era fácil conseguir namorado? Era porque daí o buzo foi crescendo, foi aparecendo mais gente, pessoal da raza. Sempre vinha aqui, pessoal do Manguinhos, manguinho logo vinha para Búzios para ver como era Búzios, para ir na praia comprar o peixe. Tudo isso o pessoal foi aumentando, né? E foi assim que ficou Búzios e Búzios está até hoje. Depois de, dessa emancipação de Búzios, Búzios melhorou. E como é que a senhora tem muitos namorados? Não, muito pouco. Porque eu tinha medo. Minha mãe brigava com a gente, explicava como era a vida, a gente não se iludir com certos papos. E a gente, como assim, crescendo. Eu era a primeira, eu tinha medo de namorar e o moço me carregar. Eu digo, não, mamãe, pode deixar que eu não vou sair sozinha. Então a gente sentava assim na frente da casa, conversava, daí o rapaz ia embora, a gente entrava. Eu namorava mais, saía mais no, no dia da festa. A festa era dois dias de festa, era sábado e domingo. Aí a gente aproveitava a namorar, conhecia. Né, a gente... E carnaval? Carnaval naquele tempo quase não tinha. Ou vocês já faziam um samba? É, fazia o samba, mas era pouca gente para fazer um carnaval. né? Todo mundo sem, sem dinheiro naquele tempo. O que mais a gente precisava era dinheiro em Búzio. Eu não tinha nada. A gente queria ao menos ter o dinheiro para comprar em outro lugar. Também não tinha onde gastar? Não tinha. O negócio era esse. Sabe? A não ser quem fosse para Cabo Frio para comprar, né? E a senhora casou com que idade? Eu me casei com 17 anos. Novinha ainda? Nova, nova. Eu não tinha pai, eu era mais velha, eu tinha que sair de casa. Eu aí abri caminho para as outras né, vamos sair com a mãe está sozinha, não pode criar tantos filhos e vamos sair. Aí eu me casei com 17 anos, mas não foi jantar, eu fiquei de novo, com 29 Só 12 anos de casada? e 5 filhas, está tudo aí. Com cinco filhas nesses 9 anos de casamento? Fiquei grávida dessa aí. E ele era da onde? Ele era daqui mesmo. Ah, também o pescador. Era pescador. Filho de pescadores. Sente saudade dele? Não. Não? Não. Por quê? Faz muito tempo. <risos> ah. E depois casou de novo? Não. Nunca mais? Nunca mais. Só ficou cuidando das filhas? Essa aí ficou. Fiquei com o mês de gravidez, nem ele sabia que eu estava grávida. Então eu fiquei assim, ó, com quatro e mais uma, cinco. Para criar como. Era muito difícil. Eu imagino. Tá? Aí eu comecei a ganhar ela, deixei com a outra filha para tomar conta. Aí eu saía para trabalhar. Até em Cabo Frio eu fui trabalhar. A senhora trabalhava aqui em casa de família? Em casa de família só para cozinhar. E essas terras todas daqui eram todas da família? Como Não, é que era? Não, isso aqui era uma companhia, a Companhia Odeon, que pegou logo as terras em uso, né? Mas a senhora tinha quantos anos quando eles pegaram essas terras? Ah, Eu era nova ainda, ainda estava em casa há poucos anos. Hein? Com vinte e poucos anos. Quantos anos. E, dona como é que, a, que, era, que foi assim a chegada dos empresários? Os veranistas começaram a comprar terras, construir casas. Foram chegando para Búzios, vendo as terras que estavam tudo paradas, sem, sem casa, sem nada. Eles aí foram se comunicando com o tal de Jorge, um, um senhor Pepe. Ele só, só tinha o pé e a perninha, ele era aleijado. Então botaram o nome dele, Jorge Pepe. Todo mundo conhecia ele. E ele era empregado da Odeon, a Odeon deixou as terras todas para ele resolver, ele aí foi vendendo, quando caiu daqui, desse lote aqui, eu falei com ele, Jorge, eu não tenho casa. Esse lote nada. que a senhora fala é a Praia dos é eu aqui aqui. aqui, aqui onde nós estamos hoje. Sim. Aí ele foi e disse assim, olha Lourdes, eu vou mandar medir, se tiver um lote completo, você vai ter que pagar, porque não é meu, é da companhia. Aí ele mandou medir e tinha um lote, é um lote completo isso aqui, era 10 de frente e 15 de fundos. Eu disse, Jorge, por quanto que eu, você vai me cobrar? É 5 mil reais quanto está o valor desse lote aqui. Cinco mil reais quer dizer hoje, cinco reais, né? Aí eu fui e disse pra ele, Jorge, eu sou viúva, eu ganho 3 mil reais do NPS. Não dá para me pagar o lote agora. Ele foi e disse assim, Lourdes, o lote é seu. Quando você trabalhar, você me paga o lote. E foi o um combinado, foi com esse. Aí quando eu cheguei a trabalhar para pagar o lote, paguei 100 mil reais. <risos> Já tinha o meu. Ó, oh, muitos e muitos anos. Eu aí comecei a trabalhar, trabalhei lá para Tunico e Paulo, lá no sócio, ganhando 10 mil reais. Não dava ainda para me pagar o lote. Eu aí saí de, de Tunico e Paulo, fui trabalhar para o Dr. Oscar, um anestesista que veio logo e comprou lá em cima, no Morro do Maicá comprou o lote, fez a casa. No terminar da casa, ele mandou me chamar para trabalhar. Aí eu fui fiz o preço com ele, me pagava 50 mil reais por mês. Aí estava aumentando, né? Eu disse, bom, agora vamos economizar que eu tenho que pagar o lote. Aí eu dava 10, dava 5 até que eu consegui completar os 100 mil reais. Daí eu fui pedir ajuda pessoal pra me fazer uns cômodos aqui pra me morar, aí eu fui pro prefeito em Cabo Frio, Edilson é Duarte, não sei se o senhor já vai falar lá, fui lá, pedi uma ajuda a ele, ele mandou dois mil tijolos aqui pra mim, aí eu disse, bom isso já é um começo, aí eu agradeci muito a ele, fui lá, falei com ele, agradeci a ele, Daí eu fui aqui no pessoal daqui de Búzio, chamei Aristonil, o pai sabe quem é Aristonil, para vir marcar uns cômodos aqui para mim, que ele tinha terminado de fazer a casa do Dr. Oscar. Aí ele disse, olha Lourdes, pode deixar que nós vamos fazer uns cômodos para você morar. Aí essa tal de telha brasilite, o senhor sabe qual é a telha? E barro, que me deram uma carrada de barro aqui, me botaram uma carrada de areia, me já tinha os tijolos. Eu aí comprei a estelha a Brasilite, a prestação, e comecei a minha vida assim. Ludec, foi assim que a senhora conseguiu construir a sua casa, né? Foi. A ajuda do povo aqui de me ajudaram muito. E era assim que normalmente as pessoas conseguiam sobreviver aqui? Aqui em Todo mundo trabalhava, fazia, escalava peixe, todo mundo pegava peixe para casa, para comer, porque peixe não tinha preto aqui, muito peixe mesmo. Aí como é que foi essa transformação? Vocês, vocês, eu digo, a senhora, as suas irmãs, a sua família, a família de amigos, enfim, eram donos disso aqui? Lá nos ossos, lá nos ossos que a gente morava, então era a família toda lá nos ossos. E como é que vocês sentiram, de repente, as pessoas virem de fora e comprarem as, as terras, construírem as casas? Aí a gente estava vendo que o estava aumentando, porque o povo de fora que estava levantando a cidade. Hoje é uma cidade, né? Aquele tempo era Matagal, só que era Matagal, só tinha um caminho, um caminhozinho para a gente passar. Não tinha mais. Mas nada, nada, nada, nada. Depois que a companhia comprou, foi que foi aumentando. E aí mandaram limpar, fizeram uma estrada. O povo chegando e vendo o que tinha para comprar aqui em Búzio. E como é que vocês se sentiam vindo, vendo aquela terra que era de vocês? De repente vindo as outras pessoas e comprando. Aí foi melhorando a gente, aí foi ficando mais animada, porque o lugar estava tava crescendo. Que era mato e céu e praia, a gente não tinha mais nada aqui para ver. Não tinha água, não tinha luz, não tinha uma padaria, não tinha um açougue. E como é que foi a primeira vez que a senhora viu a instalação da energia elétrica aqui? Ah, era de 5 horas à meia-noite. Aí quando começou a luz, todo mundo ficou contente. Porque aí já era outro ambiente que estava chegando para A senhora tinha quantos anos? Aí eu não, eu não me lembro assim quantos anos eu tinha, mas aí quando chegava 5 horas todo mundo já estava contente sabendo que ia chegar a luz. Então a gente não tinha geladeira, não tinha nada ainda. O povo que ninguém tinha geladeira, pegava água assim ó, bebia. Ninguém morria disso, por beber aquela água, entendeu? Hoje é que a gente não pode beber água de torneira. A gente hoje compra o tijão de água. Para tomar, que é água boa, né? Enquanto naquele tempo a gente bebia água no poço. Chegava no poço, abanava assim, pegava uma caneca e bebia água. E como é que foi a primeira vez que a senhora ouviu o rádio? Ah, o rádio. Eu vou falar para o senhor: a primeira vez que eu vi uma televisão foi na casa de um amigo da gente que se chamava Edu. Ele comprou uma televisão, de, a, a bateria. Que não tinha luz ainda, então ele convidava a gente que era muito amiga dele, era tudo moça que queria ver como era a televisão, ele aí ligava a televisão, a gente ia, sentava ele botava uma esteira, um tapete, a gente sentava ali todo mundo para assistir televisão. Achamos aquilo uma coisa muito interessante que a gente nunca tinha visto. Qual foi o primeiro programa que a senhora viu, a senhora Agora se lembra? Lembro. Era, era uma novela que a gente estava vendo, mas a gente não sabia como, que a gente nunca viu, a gente não podia dizer quem era, quem não era, que estava passando na televisão, entendeu? Não era o direito de nascer? Não, não sei, eu acho que deve ser. Roberto Le Mans. Por aí, assim. Porque a gente não sabia como era. A gente não podia explicar aquele cubano, é aquele.. É... Não tinha, não tinha televisão. E rádio? Rádio, então, rádio também era bateria. Né? Mamãe nunca pôde comprar um rádio para a gente assistir. Não tinha. Ela também ficou viúva, cheia de filhos para cuidar, para trabalhar. Minha mãe saía para trabalhar em Cabo Nós ficávamos em casa esperando ela vir para trazer alguma coisa, ainda que ela trabalhava no restaurante. Cabo Frio. Aí já tinha um ônibus de dois horários, um de manhã e outro de noite. Ela pegava esse ônibus e voltava nesse ônibus. Era só um ônibus que tinha para Cabo Pinho. E quanto tempo levava de viajar? Ah, demorava muito, porque a estrada era péssima, né? Era barro e areia. Não tinha como andar depressa para bus De jeito nenhum. Então foi assim a nossa vida aqui. Como é que a senhora compara, quase com 80 anos de idade, essa vida de bus hoje com a buzos da sua infância? Olha, eu, para mim hoje, está melhor porque tem mais conforto. Nós não tínhamos, entendeu? Quando a gente morava lá nos sócios, a gente não tinha conforto. O conforto é esse que eu estou falando para o senhor. Era uma comida só, peixe então uma galinha de casa minha mãe matava pra gente comer, que a gente dizia que tava enjoada de peixe. A gente só come peixe, mamãe. Vê outra coisa a gente comer. Não tinha onde comprar. Nós, depois, ela foi... Aí apareceu um rapaz que botou um, um tipo um armazém, como a gente chamava. Aí botava carne seca, botava feijão, botava... da Gil. Não, sem ser da Gil, era outro lá nos sócio A senhora conheceu o senhor da Gil? da Gil? é meu irmão de leite. A mãe deu de mamar a ele. Ah é? É. Ele é meu irmão de leite, a gente chama irmão de leite, né? A mamãe deu de mamar a ele também. Quando eu nasci era da idade dele. Mas ele já tinha, o senhor da Gil já tinha comércio naquela época. Ah, ele trabalhava para poder botar o comércio que ele tinha, né? Então todo mundo saía comprar lá em Gil vamos, vamos lá em Gil comprar as coisas, era assim. E o senhor Gil está até hoje lá vendendo? Eu nunca mais vi ele, fui lá outro dia, mas não vi ele. Queria ver se ele estava mais velho do que eu. <risos> ele está muito sacana. Isso é? é? É isso aí, sabe, nós passamos uma vida Boa e sem um conforto que a gente não tinha, né? Agora, como é que foi a história da Brigitte Bardot aqui? O senhor Gil me contou uma história. Vamos ver como Olha, é que é a história. Olha, a Brigitte, quando apareceu, ela atravessava essa rua aqui. Ela estava filmando os cachorros soltos na rua, porco, porque aqui tinha muito porco na rua o cavalo andava aí para lá e para cá, tudo ela filmava. Só que a gente não falava, porque não sabia a língua, falar a língua dela. Mas ela olhava pra gente, com um cabelão aqui, aquela roupa comprida, passava quase todo dia. Olha quem tá aí, é Brigitte, a gente, aqui na Rua das Pedras, ali no tal de Ramon, ali que ela parou. Tá? O Ramon agora tá velho, né? Mas foi ali que ela parou, então ela saía, ia lá para a mação, pela beirada do cais, ela ia andando, que ali tinha muito cabrito, ela ia filmando os cabritos todinho ia até lá embaixo, voltava. Ela ia no João Fernandes, sozinha ela andava por isso aqui, porque não tinha ninguém para incomodar ela, que a gente respeitava as pessoas de fora que vinha para Búzios. Se passasse, falasse, a gente falava, mas se não falasse, a gente não, não dizia nada. E, o... e depois da vinda dela para cá, aumentou muito o número de... Aumentou, porque aí o pessoal todo queria ver Brigitte, aonde Brigitte ficou, todo mundo queria saber. Então a gente informava como ela era, uma pessoa muito boa, porque não fazia mal para ninguém. E filmando eu mando os porcos na rua, tinha muito porco na rua. Todo mundo criava porco, cabrito, tudo solto na rua. E depois, o caso da Ângela Diniz, do Dock Street? Aí, Aí já esfriou um pouco o buço, ficaram assim, eu nunca tinha acontecido isso no foi a primeira coisa que aconteceu em E a gente tinha que sair para trabalhar. Nós trabalhávamos fora, nas casas do turista, que ia, ta, acabava de construir e já queria pessoa para tomar conta. né? Então a gente começou assim. Daí Dock Street nunca mais apareceu aqui. Se veio, a gente não via também. E foi uma coisa que todo mundo ficou chateado com aquilo, que eu nunca tinha matado ninguém em primeiro que mataram com ele, foi ele que matou a mulher, bem na frente ali da casa, onde ele sentava, na beira da praia. Aquilo ali era uma praia muito boa ali, aquele canto. Tipo, tá? A gente tomava banho ali, ele tempo não existia maiô, nem era todo mundo de vestido dentro d'água. Tá? Eu, até hoje, não sei nadar, porque eu tinha medo do mar. Filha de pescador, né? De... Essa aqui sabe nadar muito bem, mas a avó dela não sabe. Não é, Vitória? É isso aí. Eu não tinha medo do mar, porque dava muito, muita baleia na, na praia. A gente tinha medo que uma baleia não pegasse a gente dentro d'água. Agora o senhor vê como eram as coisas, né? A baleia encalhava... Uma, ela morria, aí aparecia gente para fazer buraco na praia, para enterrar. Porque eu não podia deixar na praia, por causa dos urubu. Os urubu logo tomava conta, ficava aquele mau cheiro na praia. E aí, botam senão me vão botar praia dos ossos, e ficou. Búzios todas eram na praia dos ossos? Búzios era a praia dos ossos. Aqui, a praia do canto, ali, tinha muito mangue dentro d'água. Ali na, onde está a estátua de Brigitte, ali, aquilo tudo era um partido de Mangue dentro d'água. Aí botamos o um nome, botaram, né? Praia do Mangue. E Praia do Mangue ficou. Agora essa aqui botaram o nome Praia do Canto, porque ali é o canto. Então era tudo assim. Praia do João Fernandes, eu não sei explicar por que botaram a Praia do João Fernandes. Praia Zeda, tudo tinha nome. Tartaruga? Tinha muita tartaruga lá? É, dizem que dava muita tartaruga, mas para lá a gente não ia sozinha. Mamãe não deixava a gente sair. A gente tinha medo de andar sozinha. Porque não tinha luz, era um grande. A gente tinha medo. Né? Tudo sem maldade ainda. Hoje todo mundo tem maldade e sai de qualquer jeito. Mas naquele tempo não. Foi criada assim, tudo com muito respeito. A gente obedecia muito a mãe da gente. Se não dissesse não pai, a gente não ia. Se ela dizia pode ir, mas não sozinha, a gente, a gente ia pegar a água no poço, a gente nunca ia sozinha, com medo. A gente sempre ia com a companhia. Para fazer lenha no João Fernandes, a gente só ia se tivesse uma companhia para fazer a lenha. Lá em cima, onde tem aqueles hotéis, lá do lado da, que se chamava Pindoba, onde a gente, o mato que a gente ia fazer a lenha. Onde há, são os hotéis ali no João Fernandes? Lá, tem um, ainda, ainda tem um pé de, de, de tamarino ali na praia. A gente fazia lenha, riava o peixe de lenha ali e ia pra praia tomar banho, mas sem, sem a roupa porque eu estou aí de vestido. Quando a gente avistava uma pessoa entrando na praia do João Fernandes, a gente corria, ia botar a roupa, pegava o peixe de lenha e vinha embora, como coisa que, não, que a gente não tinha ido na praia, com medo. Né? Nós fomos criados assim, muito medo, muito medo. Até hoje eu tenho um pouco de medo, porque eu, eu não saio assim. Você já foi duas vezes na Suíça. Tenho medo. ah já foi Europa? Já. Duas vezes. Não, não, uma uma vez vez, só. não, uma vez. Eu já tive, foi em Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Goiânia, Curitiba. esses lugares eu já tive. Agora na... Foi São Europa. Paulo, na Europa eu tive na Suíça e... Foi assim meu, minha vida, minha filha queria me levar para conhecer as coisas que eu nunca saí, não, não fui criada no, no ambiente que é hoje, hoje é tudo diferente, né? E foi assim, estou aqui. Só que eu disse a ela que para lá eu não volto mais, porque são 12 horas de avião e eu fiquei com medo. É muito chato, né? Muito chato, muito. Posso um passeio de ônibus mais perto, mas é muito longe. Até para São Paulo ela me levou de avião, coisa que eu não queria, eu tinha medo. Ela disse, mamãe, a senhora tem que vir em São Paulo de avião para a senhora poder ir para a Suíça de avião. Mas eu disse, eu tenho medo, vamos Eu vou? Eu fui e voltei e estou aqui, graças a Deus. É sua mãe, não é? Não, é a minha tia. Dona Ludeca, a senhora disse que não tinha briga nessa época em Búzios e futebol? Ah, futebol, mas era gente que vivia muita cachaça, que ia jogar e lá brigava. Mas não era briga demais. Acabava logo lá no campo. Aí vinha todo mundo para casa, se queixando um do outro, brigou com o do plano. Mas é um negócio de jogo, todo jogo era briga, né? E os blocos de carnaval? Ah, o bloco carnaval era União e Nova Aurora. Nova Aurora era daqui do Mãe. E União era lá da, da Mação Então o chefe lá da União era um tal de Alcino. Alcino que tomava conta do bloco, que ensaiava com a gente. A gente ensaiava para no dia do carnaval a gente sair na rua. Então todo mundo de fantasia, todo mundo brincando, todo mundo alegre. Mas só que a gente queria que a União ganhasse, não a Nova Aurora. Aí era aquela implicância, né? Aqui Eles, rivalidade. Tudo querendo que a Nova Aurora fosse melhor do que a União. Mas a União era mais forte do que a, a Nova Aurora. Então, lá dos sócios, todo mundo tinha essa opinião. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar, nós vamos passar o Nova Aurora. Aí, quando foi o tempo, acabamos com os blocos. Por quê? Sei, houve lá uma discussão lá do Nova Aurora com a União e acabou os brocos. Agora não sai mais nada disso. Ficou a rivalidade só nos Agora Acabou. Agora saem esses blocos. Hum. Aí sai um da, da sem braça, sai outro do, do, do manguinho, aquela batucada. É assim o carnaval aqui em Búzio. Tem um agora da nações que já estão ensaiando, né? Pra sair agora esse ano. Não? Agora a senhora disse que era o baile lá em São José? Lá no fora. Como é que era isso? Baile de sanfona. Sabe o que é sanfona, né? Lógico. Então fazia o baile, mas andava avisar que tinha baile tal sábado a gente aí combinava aqui com as outras moças, vamos pro baile de saco fora. aí a gente ia embora na hora que uma dissesse assim, vamos embora, todo mundo vinha embora e ia a pé? a pé não tinha carro, não tinha nada a gente vinha a pé com sapato não. na mão para não arrebentar o sapato né vinha a pé dançava, dançava, quando chegava no outro dia que era domingo, a gente não ia trabalhar, estava todo mundo cansado, descansando. Aí segunda-feira a gente começava a trabalhar. E era se assim, a nossa velocidade foi assim. Depois vão lá na Praia dos Ossos, para a senhora mostrar como é que era a vida sua lá? Uhum. Mostrar onde a gente falava peixe, pegava peixe, tragava o cirinho. Ali onde tem aquele ar de cru, Ali tudo, tudo era pedra do mar que a gente pegava. Uma tal de pedra lisa, lá no canto, do lado da casa porta, não tem? Aquela pedra ali a gente sentava, ia pegar, ia limpar, para trazer para casa já para fazer para a gente comer. Foi uma vida bem dura, mas comum. Mais feliz, né? Quando tinha luz, a gente corria com tudo cedo, né? Quando chegasse a luz, a gente estava em casa. O medo tá no escuro da rua, meu Deus. Foi isso a primeira